Lewis Hamilton saiu muito satisfeito com o segundo lugar conquistado no grande prêmio da Hungria. No entanto, o heptacampeão destacou que, em sua visão, poderia até mesmo ter lutado pela vitória se não fosse problema no DRS durante a classificação, que o forçou a largar da sétima posição. Em entrevista pós-corrida, Hamilton diz não saber de onde veio a grande performance da Mercedes durante a corrida. Honestamente, não sei. Definitivamente estava sofrendo no começo da prova e não sabia se teria como alcançar o pessoal. Mas aos poucos fui ficando mais confortável com o equilíbrio e a largada foi boa também. Quero reconhecer minha equipe, que segue dando o seu melhor sem desistir em meio a esse ano difícil até agora. Os outros carros ainda têm uma vantagem, mas estamos nos aproximando. É um jeito incrível de irmos para as férias, sabendo que temos essa performance. Com sorte... Vamos para a segunda metade lutando mais com o pessoal da frente. Finalizou Hamilton. O heptacampeão também disse que se não fosse o problema na qualificação de sábado ele poderia ter lutado pela vitória. E que é muito bom poder ir para as férias de verão sabendo que a performance do W3 é muito melhor do que no início da temporada. Mas diz aí pessoal, acredita que a Mercedes vai brigar por vitórias após as férias de verão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar o seu joinha, inscrever-se.